E aí pessoal, hoje eu tô aqui pra falar com os músicos de plantão que tem aí nesse meu YouTube Que é o um documentário do Creedence muito legal, muito show Super aclamado pela crítica Que fala ali sobre um show incrível que ele fez lá no... Acho que é Albert Hall? Não lembro direito agora Mas é lá na Inglaterra, num teatro que só os maiores dos maiores tocaram e eles daí liberaram esse documentário com cenas muito legais, assim, deles que eu nunca tinha assistido, e falando que eles eram comparados aos Beatles, eu não sabia que eles eram tão famosos assim, fizeram muitas e muitas turnês, ficaram muito tempo juntos, e tocaram nesse mega teatro, e pela primeira vez esses vídeos estão disponíveis lá nesse documentário da Netflix ele tem mais ou menos uma hora e meia e conta ali um pouco da banda e mostra a eles, ah, achei muito legal mostra todas as músicas também então aproveitem para assistir